Para você, obrigado no blog, a voz coelho, blog, e também no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook. Estamos chegando aí para mais um vídeo para falar do pós-jogo que aconteceu ontem, lá no Signal Iduna Parca, a vitória do Borussia Dortmund por 2x1 contra o Borussia Mönchengladbach pela Copa da Alemanha. Uh, um jogo que, encardido, como a gente mais ou menos imaginava, até porque... Como é jogo eliminatório, né, jogo único, é, só mata, né, como todo mundo costuma dizer, então virou aquela situação de ter que resolver a parada o mais rápido possível. Mas, ah, como o contexto geral demonstrou ah, ao longo ah, de toda a, a, a partida, é, o Dotto até de certa forma se defendeu bem, em função das ausências de última hora do Hummels, que teve uma gripe. E principalmente do Michael Royce que muitos falaram que era uma questão muscular, eu achei que era uma questão de gripe, ficou uma coisa meio estranha. Mas enfim, de qualquer forma, foram duas ausências óbvio, né? Muito sentidas, de certa maneira. Mas, o Zagadu, reconheço que ele jogou bem, defensivamente, até certo ponto. né, Porque no gol do, do Garibal, o pitchek demora para voltar e o Zagadu não consegue fechar para fazer a, a, a antecipação, a, a, ainda mais sendo um cara alto, quase né? 2 metros de altura. Deixando a bola passar, o Ritz também não saiu do gol né? E... E aí acabou tendo o gol do Thurin Sim, aquele filho do ex-zagueiro Thurin Que jogou na França naquela Copa do Mundo de 98 Que inclusive fez o gol uh, Um dos três gols da vitória uh, da França contra o Brasil né? Naquela decisão uh, da Copa de 98 Há uh, 21 anos atrás você vê como o tempo passa, né, o do Brasileira. Mas, como diria, Sadoso Fiore Giriotti. mas eu, eu acredito que depois disso, o Dortmund soube criar as oportunidades, teve no primeiro tempo, quando estava 0x0, 0, uma bola na trave do do de Hazard, poderia ter feito um, dois, três, quatro, se fosse um pouquinho mais, é, ter tido mais oportunidades, né, ter arriscado muito mais, e aí apareceu o um tal de Julian Brent, né? que resolveu pegar a bola debaixo do braço e falou: deixa comigo que eu resolvo essa bagaça. Em menos de dois minutos ele fez um gol de fora da área, uma coisa que era raríssima disso acontecer. Há muito tempo eu via. Um gol de fora da área. Uh, daquele tipo que o time tem que fazer mais vezes, deveria fazer mais vezes. E depois um gol inacreditável que ele fez de cabeça, né? Um gol até raro para o tamanho do Julian Brent, né, é, e até, deixa eu dizer, para analisar são raras vezes, né, que ele, que ele fez um gulho de cabeça, né, então, é, foi uma coisa até um pouco surpreendente, surpreendente, né, o cruzamento muito bem feito aí sim do Pitchek. e a cabeçada precisa dentro da área sozinho, Uh, pro chão, como é, como manda manual E dando a chance pro Sommer para fazer o gol da classificação O uh, sorteio vai acontecer aí Acho que no, no, no domingo Se não me falha a memória uh, Logo depois aí da rodada Do final de semana Da tá Bundesliga, que nós vamos ter aí no final de semana E, e é bom pro Luciano né, Pegar esse jogo aí para chegar para remotivar os caras No sentido, olha temos que jogar mais esse futebol, jogar um futebol mais intenso, mais objetivo, mais criativo, né? mais finalizador. Né? É uma coisa que faz falta hoje nesse time. Né? E hoje já começou aí, né, a se especular aí, né, a questão de que o Dortmund ter, estaria estar fazendo uma proposta de novo pelo Mazzucchi, jogador da Juventus atacante jogador que já foi do Bayern de Munique e que o jogador já teria gostado da ideia mas que vai fazer mas que o Dortmund vai ter que fazer a proposta para Juventus e segundo o Caio Mercado né, eu ainda vou conversar aí com a, com a Clara Borque que correspondente do Esporte Interativo na Itália para a gente ver o desenrolar dessa parada aí né do que pode acontecer em relação a isso né mas vamos ver vamos aguardar que aí seria o substituto do Alcácer para caso de necessidade, além de ser um outro atacante, né? De peso, né? Um cara que faz gols, é artilheiro e tudo mais, enfim. Apesar da idade avançada, é um cara que tem experiência Liga dos Campeões. E isso a gente não pode, é, de certa forma, negar, né? É, mas... Vamos ver o que vai acontecer hoje, nós tivemos o treino, aquele que a gente chama de treino regenerativo, que é quando os jogadores que não jogam na partida, ou que entraram no segundo tempo do jogo de ontem, participaram desse treinamento. Uh, e o Alcácer participou desse treinamento com bola normalmente, e, então tudo indica aí que ele possa aparecer até como titular aí, dependendo da situação, contra o Wolfsburg, em casa, no sábado, uh, que a gente vai falar muito amanhã no nosso pré-jogo, uh, aqui no canal, uh, jogo que vai acontecer no sábado, 11h30 da manhã, horário de Brasília, porque acabou o horário de verão lá na Europa, principalmente na Alemanha. Então o Dortmund vai ter a chance de tentar buscar a vitória aí, para tentar voltar ao páreo, de ficar não só ali em cima dos quatro primeiros, mas voltar também ao, ao páreo da briga pelo título, né? Porque agora a sequência vai começar a ficar cada vez maior, essa, principalmente esse mês que vai virar agora, né? O mês de novembro e o mês de dezembro até a pausa para as festas de final de ano. Então, esse período agora, sem contar os jogos da Liga dos Campeões que nós vamos ter uh, no mês de novembro contra a, a própria Inter... Na, na próxima semana e depois do jogo contra o, o, o, o, Barce, o Barcelona lá na, lá em Barcelona né? na, na, na Espanha pode fazer a diferença aí do que, do que pode acontecer vamos ver como é que vai ser aí esse, se essa classificação embala o time ou se continua naquela pasmaceira de não ter o avanço técnico é, pro jogo né ah, e um fato curioso para se falar aqui também, né? O, o Lucian Favre teve, parece que ele teve uma lesão no joelho e tanto que num no, no, no, dos gols aí do do Dotto, do Marcado pelo Julian Brinde ele estava mancando né? de uma maneira bem grande, né? bem forte então é provável que ele esteja aí também passando aí por uma recuperação mas ele vai, ele vai ficar no banco de reservas, normalmente vamos ver se ele vai estar com condições de poder ficar em pé para andar, para se movimentar, para poder passar para os seus jogadores uh, o, o comando, né? O técnico, né? Vamos ver como é, que, como é que ele vai estar. Mas a gente já sabe que ele vai estar no comando normalmente no sábado contra o, o, o Wolfsburg, né? E vamos ver se amanhã, conforme o que, que vai acontecer em relação à evolução do Rúmeus, se ele está curado da gripe e se o Marco Royce, se ele realmente teve lesão muscular de fato ou se ele teve só uma gripe e se ele vai também estar em condições de jogo para sábado, certo? deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o jogo, se concorda, se discorda, o que, que você acrescenta, pode acrescentar, inclusive na sua análise do jogo para você que foi o cara também da partida para mim foi o Julian Prent Com a menção honrosa pro Hitz, Que fez aí boas intervenções Apesar dele quase ter feito uma cagada No primeiro tempo Que quase poderia ter jogado a classificação fora Né? Mas beleza, o goleiro tem sido Tem tido uma fase bem melhor em relação ao Burke, Não desmerecendo o Burke, mas de fato Apesar de que os dois são do mesmo nível, né? São goleiros que eu acho que falta muito para ser grandes goleiros. Né? Mas, enfim, de qualquer forma, é essa a situação atual. Mas é, é isso. Diga para a gente aí que eu quero saber de vocês aí. Um grande abraço para vocês. E amanhã estaremos com um pré-jogo para a Bruxa do Ótimo e Poulsburg, a rodada da Bundesliga. Tá certo? Valeu, gente!